O Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer mais um vidinho nós estamos aqui nessa área e eu vou fazer um vídeo aqui de como entra no manchão e como acha ele é, eu tenho esses vídeos feitos, mas eu vou fazer um vídeo aqui tentando explicar um pouco melhor então o Edson vai gravar e nós vamos fazer o vídeo Outra, essas áreas de manchão, elas saem em todo lugar, não é só aqui que ela tá não o planeta inteiro tem elas Isso é uma área de energia Então às vezes eu tenho visto o pessoal aí Faz umas perguntas aí Ah, e como é que eu faço se eu cair Dentro de uma área de energia? Ué, se você cair dentro de uma área de energia Você tem que saber o que, que tem dentro dela A única coisa que eu garanto para vocês Que não está dentro dela Que tá emba pode estar tá embaixo dela é água Mas dentro dela aí com poucos metros de fundura Não vai dar água mais de jeito nenhum Agora, se você atravessar o, a área para baixo, bem embaixo aí, de 100, 150 metros, 200 metros abaixo, aí você pode, pode. Não é certeza que você vai acertar um veio lá embaixo. Só que esse veio que está embaixo dessa área de conflito, ele não dá sinal em cima, porque a, essa área de energia não deixa ele de dar sinal em riba. A parte que passa o veio d'água é bem diferente dessa área. O veio d'água é uma, uma energia telúrica e não combina com essa outra área de energia. Então é, é um vídeo muito importante aí para o pessoal que vai assistir. E o outro, o pessoal que adquire as varionicas, se não, se não vê os vídeos, não vai desenvolver bem com elas, principalmente no comando. Agora, a pessoa pode usar testemunho na câmera. Só que quando você usa o testemunho na câmera, você não sabe a fundura que está. E para você saber a fundura, você tem, que usar, você tem que usar o comando. Se você não sabe usar o comando, aí fica difícil, você vai achar e não vai conseguir tirar. Então é o que eu sempre falo para o pessoal, olha, vê os vídeos, aprende certinho, aprende os comandos certinho. Que nem eu acabei de fazer um vídeo agora mesmo, mostrando como é que faz os comandos, pra você achar dentro de fundura, essas coisas. Esse vídeo que eu fiz primeiro vai hoje Para o canal Esse que eu estou falando agora Vai agora na terça-feira Porque amanhã nós temos live ao vivo A partir das 5 horas E na quarta-feira é vídeo Depois na quinta-feira nós temos live de novo Depois na sexta-feira Que nem esse fim de semana eu fiz a live ontem Porque na, na sexta-feira eu não pude fazer Mas nós estamos com três lives por semana que é para o pessoal fazer as perguntas. Agora eu vou passar para o Edson gravar. E nós já vamos começar a preparar aqui para nós achar uma área de confronto. O som está atrapalhando elas não. Sombra. Quer que mude a posição? Então, eu estou com as variônicas na posição eu vou pedir para as variônicas me dar a direção de uma área de minério. Então, presta atenção aí nesse comando, não é área de conflito, não é manchão, é uma área de minério. Então, eu vou falar com ela o seguinte, variônicas, no terceiro passo você me indica a direção de uma área de minério, então eu vou dar os os três passos, e ela vai me indicar essa área de minério aí a hora que ela indicar, eu vou andar para o lado que ela indicar então não é para onde eu quero andar, é para onde elas querem que eu vou e outra, os três passos é importante, se alguém quiser aprender comando com varionica aprende os três passos, porque senão ele não vai conseguir nada, mais nada eu tô vendo gente aí fazer coisa errada aí, pegar as varas sair falando com as varas, andando, falando, e que nem bobo então é os três passos, Chega em... chegou as varas em casa, treina, aprende a dar os três passos tem o vídeo aí das dez cartas, aprende aquele vídeo, faz aquele, aquele, aqueles testes, faz teste de buraco, pra aprender profundidade porque aí você vai ficar bom, depois que você tiver bom, aí você sai para minerar, sai para caçar outras coisas então ó, eu vou dar três passos, ela vai me indicar uma área de minério ó, um dois três ó, no terceiro passo ela já indicou para me voltar então eu vou andar vou andando, é a hora que eu chegar na beirada dessa área, elas vai fechar Elas fechou, eu tô na beirada de uma área de, conf... de, de minério. Então ó, presta atenção que eu vou continuar andando. Elas continuam fechadas. Elas continuam fechadas, porque eu estou dentro dessa área. Elas não vai abrir. Eu posso continuar andando até mais rápido que eu estou andando, que elas não abrem. Então a hora que eu sair fora, eu estou chegando perto da beirada para sair fora. Elas já começou a abrir, ó. Ó, aqui onde eu parei é bem a beirada da área. Que nada nada deu uns 10 metros. Se eu voltar para trás, eu entro para dentro da área de minério. Eu estou dentro da área de minério, ela está cruzada. Eu vou para frente, elas descruzam porque eu saio de dentro da área. Agora, quando eu saio de dentro dessa área, o que, que acontece na próxima área? Da onde eu estou aqui para lá tem um veio de água bem na beirada da, da área de minério, tem um veio de água então eu vou, eu vou mudar aqui um, um, um sistema aqui varionica, me dá a direção de um veio de água então eu vou pedir para ela me dar a direção de um veio de água para vocês verem que eu saí de dentro da área de minério e estou entrando dentro de uma área de água essa aqui é uma área de, de energia telúrica então a hora que eu der o terceiro passo aqui ela me indica a onde está o lugar para me furar um poço um, dois, três, ela já está me indicando que é para mim andar para cá ah, ela cruzou, porque eu estou em cima do lugar para furar um poço agora aqui é o seguinte, ela está cruzada aqui porque aqui é a cabeça de um, de um veio se eu der um passo para frente ela descruza, não chega nem meio, nem passo para frente ela descruza eu vou até ela cruza, se eu der meio passo para trás elas já descruzam mas o importante hoje do vídeo não é mostrar o de água, é mostrar como é que entra dentro dessa área, desse dessa área de, de minério então aqui nós estamos na beirada, nós vamos entrar dentro da área de novo Ó, nós acabamos de entrar na área, que é a área de minério, a varas cruzou Agora vocês vejam a diferença. Dentro da área de minério, a vara não descruza. Ó, eu vou andar e vou andar rápido, hein? Tá vendo? A vara está cruzada e vai continuar cruzada. Agora descruzou porque eu saí, ó. Bem aqui, ó. Daquilo lá. Ó, se eu entrar para dentro do risco, ela cruza. Se eu sair para fora do risco, ela descruza. Essa é uma área de minério. Então tem muita diferença de, de veio de água. Que não tem veio de água aqui dentro. E outra, se tiver um veio de água aqui dentro, esse veio de água está muito fundo, ele está com mais de 150 metros de fundura. E outra coisa, a energia dele não chega aqui em riba, porque ele não atravessa essa energia da, dos minérios. É por isso que a, o veio de água ela anda no seu próprio meio. Então, é, por exemplo, eu quero água, eu dou o comando para a água. Eu quero a área de energia porque eu quero caçar outras coisas. Quero caçar ouro, quero caçar diamante, quero caçar prata. Eu tenho que dar o comando para a área de minério. Eu não vou dar o comando para a água. Então, por exemplo, aqui é o seguinte: se eu der um comando para ela aqui, Variônica, essa área de minério tem ouro. Se tiver ouro, você cruza, se não tiver, você não cruza. Agora veja bem, esse comando é diferente do do um comando para a área de energia. Ela só vai cruzar de novo aí agora, onde ela andou cruzado, se tiver ouro. Se não tiver ouro, ela não vai cruzar aí. Agora eu dou os passos para frente, vou andando. Se ela achar alguma coisa de ouro aqui, ela vai cruzar. Se ela não achar, ela não vai cruzar. Portanto, até agora ela não cruzou e eu já estou saindo fora da área. Olha, eu já saí fora e ela não cruzou. Por quê? Porque não tem ouro. Agora, vocês querem saber uma coisa que tem, e isso eu garanto, é quartzo molhado. O quartzo molhado ele está na profundidade aí, de 20 metros, 20 e poucos metros, 10 metros, 12, 15 metros. São pedra úmida. Se você fizer um poço, um poço aqui, pode dar uma aguinha lá dentro, 10 litros, 50 litros de água que é a junta do choro das pedras. Mas é choro das pedras, não é veio. Então, ó, varionica, se tiver quarto molhado nessa área, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Ó, um, dois, três. Ela já cruzou, ela vai andar cruzado, porque o quarto molhado está em todo lugar dela. Então, ó, quarto molhado tá aqui, ó. Aqui ela descruzou. Agora aqui não tem quarto molhado, ó. Porque isso aqui é uma área de telúrica. Já é, um, é uma área que passa veio d'água. Também tem pedra, só que tem a pedra já com veio e é diferente. Agora a fundura tá no outro vídeo. Se vocês verem o vídeo de trás, vocês vão aprender a fundura. É... aí, vocês vai aprender que, por exemplo, se eu quero, vamos dizer assim: que tem ouro aqui dentro. Então, falo ônibus, se esse ouro tiver com mais de 50 metros. Se tiver com mais de 50 metros de fundura você cruza, se tiver com menos Se tiver com menos de 50 metros você cruza, se tiver com mais você não cruza Quer dizer, se eu passei dentro ela não cruzou porque está com mais Se ela cruzou porque está com menos de 50, aí você volta faz a pergunta de 40 E assim por diante Então eu não vejo o que é que há de difícil nisso Porque se a pessoa ver o vídeo não tem como errar outra coisa, o pessoal pega as variônicas, não aprende os três passos eles acham que os três passos é brincadeira pois eu vou dizer uma coisa que eu não disse em vídeo nenhum ainda quando você dá os três passos a tua energia está agindo porque quando você dá os três passos você não está pensando em nada mais então a energia age então isso é importante, os três passos é importante quer aprender, aprende os três passos faça os três passos certinho, dá o comando certinho porque senão vocês não vão conseguir nada no comando o Iota o pessoal que está comprado aí, vê os vídeos certinho procura ver os vídeos, procura fazer o que está lá nos vídeos porque elas são importantes você está num lugar aí, você quer saber que minério tem naqueles lugares, ela é muito importante e pedir o pessoal aí para se inscrever no canal, dar o like aí, não esquecer de dar o like você está vendo o vídeo aí, não custa nada, dá um like aí para nós. É, se inscreva no canal também, não custa nada. Dá uma força para nós. Assim que nós entrar 5 mil, nós vamos ter um sorteio. Nós já estamos aí, beirando os 4 mil já. E então é... Logo nós vamos ter mais uma live. Agora na manhã, a partir das 5, nós vamos ter uma live. A, a porta, na porta... Na quarta-feira nós vamos ter uma live a partir das 5. E uma boa tarde, Maurício Mocó.